Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar aqui uma modalidade nova no consultor de rima. Sabe qual é? Nós vamos fazer react. Aí você vai dizer, não mas react é uma coisa antiga, ultrapassada. Só que não, nós, nós não vamos fazer react de música. Nós vamos fazer react de material ensinando a fazer rap. Vai rolar a semana da Jornada do MC ao vivo. Além das aulas, vai ter entrevista e vai ter também análise de som da molecada ao vivo. Tudo ao vivo para vocês. Vai ser é um evento foda. Se você ainda não é inscrito em nenhuma lista minha, faz a sua pré-inscrição no evento. Como? Clica aí embaixo em consultor de barra passo 1. Você roda a lista e clica no botão azul fazendo a sua inscrição. Se você clicar no botão azul e mudar de página, você está no botão azul errado. Volta, roda, são dois botões azuis. Acha o certo e se inscreve, ou melhor, se pré-inscreve. Tá? Se você já participou de alguma jornada e já fez a inscrição em alguma jornada anterior, você já está pré-inscrito, então pode ficar tranquilo. Se você nunca participou de um, nenhum evento meu, então se pré-inscreve para você não perder a semana que promete Mexer com a sua concepção de rap, mexer com a sua prática de rap. O um único workshop online gratuito da língua portuguesa do rap, então não perca. Se você é da região de Pira, faz um som independente, precisa alugar uma câmera, precisa alugar um estabilizador de câmera, precisa alugar um drone e não sabe aonde, eu vou deixar esse, esse contato aqui para você do Pix. se liga. da hora, né? E você que teve paciência comigo aí, assistiu os dois recadinhos na boa o terceiro recado é hoje é quarta-feira, hoje é dia que eu tenho aula ao vivo com meus alunos às 19 horas e eu vou fazer uma promoção, eu vou abrir uma vaga para aula de hoje para quem não é meu aluno é, então você coloca no comentário hashtag é, quero aula e me segue no Insta, o Insta tá aí eu vou sortear e vou falar no Insta quem ganhou e o ganhador vai assistir a aula junto com o meu grupo pago da jornada do MC lá no Discord. Beleza? Bom vídeo para vocês! Pra quem não conhece, o Escola do Flow é uma criação do Afro-Raga que é um MC incrível. Ele é bom no flow, ele é bom na melodia e ele fez parte do grupo Movni. Eu não sei se o grupo Movni ainda está em atividade, mas eu tive a oportunidade de ver eles em ação uma vez na vida, quando eu fui em 2016 para uma batalha em Brasília, né? e o Movni é de Brasília. É o Afro Haga, o Nawi e uma terceira pessoa que eu não lembro. Afro Raga, e Dr. Zumba. E, mano, eles têm uma performance incrível, é, já gravaram com Rapadura, já estiveram no Rapbox E eu acho o som deles assim, tipo, a frente do tempo, literalmente um... um móvel Significa móvel, significa mó música orbital viajante não identificada, não né? é isso? Exatamente é, apesar... O Alphrohaga iniciou esse projeto aí, cara, Escola do Flow E nós vamos fazer uma react, eu vou assistir com vocês aqui um episódio dele E... é... Eu deixei o link pra vocês do. Poxa vida! Eu esqueci de usar a roupa do meu querido patrocinador. Uff, Agora sim, tô bonitão. Eu uso o seu Tênis Trinca. É o patrocinador de vestimento oficial do Daniel Garnett. Várias roupas de rap. Da hora, demais. Eu vou deixar o site deles Pra vocês Na descrição Junto com a inscrição Pra você fazer parte da turma VIP Que recebe meu conteúdo por e-mail e por WhatsApp Também não deixa de se inscrever E claro Vou deixar aí o canal Escola do Flow Pra vocês verem esse e outros vídeos Sobre rap E complementar o que você aprende aqui Lá Conhecimento nunca é demais Hoje eu escolhi um vídeo que tem tudo a ver Com... A última aula que eu tive com a minha turma da Jornada do MC, ao vivo, lá no Discord, foi uma aula sobre refrão, foi muito massa, no final cada um escolheu um refrão e falou porque chama atenção, a gente caçou os ganchos dos refrões, identificou os pré-refrões, os pós-refrões, pré pós foi muito massa, então acho que vai calhar bem com a última aula que eu tive com a minha turma, então o vídeo aqui, ó, como fazer refrão de rap. Vamos lá, vou dar um play aqui. Salve, salve, galera. Antes da gente abordar o tema de hoje, eu quero pedir pra vocês colar na descrição do vídeo pra que vocês conheçam as minhas músicas, conheçam as minhas produções, dos links que eu vou deixar lá. Peço também pra vocês se inscreverem no canal, comentar, compartilhar esse conteúdo. Escreve a... lá na escola do Flow, o link tá aí também. E... Deixa também o seu like ou o seu dislike se você não gostar. Enfim, faz parte. Então, hoje o nosso tema é refrão. Eu gosto do cenário dele. De explicar o refrão é mostrando os meus refrões como exemplo pra vocês. E eu vou fazer a classificação dos meus refrões para que eu consiga elucidar e dar umas ideias para que vocês consigam construir os refrões de vocês quando vocês forem compor. Beleza? Então vamos lá. Yeah! Mano, tu não se ligou Que acontece yeah, yeah. Mas eles te dizem é coisa que acontece yeah. uh. O nome dessa minha música É 80 tiros Só um detalhe Acho uma coisa foda aqui do refrão dele Que tipo eu, Primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo Junto aqui com vocês E tipo mano, eu já peguei a vibe Qual é o ritmo e as palavras-chave ali Então tipo Foda mano, ele sabe fazer um refrão e eu classificaria esse tipo de refrão como refrão temático e o refrão temático ele tem o objetivo de não deixar o ouvinte se dispersar da ideia central então eu quero deixar claro para o ouvinte a gravidade que foi esses 80 tiros além de eu também querer deixar clara a gravidade do acontecimento do 80 tiros eu também explico o descaso que acontece diante dessas situações tão profundas e que também são tão corriqueiras e como que a gente consegue se acostumar com tal apatia e aí eu falo isso no termo mas eles te dizem a coisa que acontece então tipo assim beleza é normal alguém tomar 80 tiros é normal mais uma pessoa ser assassinada sendo inocente por uma força estatal né então eu elevo o tema principal falando olha como isso é grave esses 80 tiros e também denuncio o descaso e a apatia sobre isso, não, tudo bem, é coisa que acontece, né? Então esse tipo de refrão eu classifico como refrão temático, a gente orbita ao redor de um tema e a gente não foge dele, a gente precisa deixar isso bem enfático para que o ouvinte entenda a gravidade daquilo que a gente está passando ou a gravidade, ou assim, focar naquela ideia central, né? não esquecer nunca, que não é uma música de ideias livres, não é uma música de, de sentimentos livres, é uma música que precisa deixar um recado principal. Vamos ao próximo exemplo. Ah, é... Achei legal aqui sobre o que ele chama de é, refrão temático, é que ele coincide com tipo, uma pauta que surgiu na nossa aula sobre refrão, que é, é aquele refrão que ele resume a música toda, né? Tipo assim, pelo que eu entendi, vamos supor que você já tem a letra toda. O seu refrão ele tem que sintetizar tudo que está escrito na sua música em poucas linhas e ser cativante e ter um gancho massa da hora. Gang, gang. Você minha é cuidar de um neném Minha é meu bem Que tá comigo na hora bem Falando bem, bem Essa minha música se chama Gang Nesse caso eu chamo esse refrão de Refrão de jogo de palavras Por quê? Eu fiz um jogo de palavras com a palavra principal, gang E aí eu quis fazer esse jogo de palavras Esse jogo de sonoridade com o ouvinte, né? Vocês falam de bem, bem Gang, gang, minha Gigi é cuidar de um neném, minha gang é meu bem, que tá comigo na hora despenh, hein. Então, olha só essa brincadeira do jogo: tem o gang e bem, e tem um bang bang e neném. Eu brinquei com as palavras para que a gente conseguisse envolver o ouvinte nessa ideia central do gang. Então, esse jogo de palavras intencional, eles acabam dando uma experiência sonora pro ouvinte, um tipo de repetição que causa um certo tipo de gingado, um certo tipo de swing, quando você pega essas palavras e faz essas conexões com a sonoridade delas. Então, eu classificaria esse tipo de refrão como um refrão de jogo de palavras. Vamos ao próximo exemplo. Legal que mais do que um jogo... De palavras, ele joga também com a ideia, com o imaginário do ouvinte, porque o termo gang gang é popular na cena trap e ele já tem várias figuras que você associa a, a palavra gang gang, né? A minha gang, né? Os manos que tá comigo, pai, a gente bebe junto e a gente vai para trocar tiro junto e tal e não sei o que, e aí ele pega essa ideia e joga para dentro de uma ideia relacionada à família dele. Então, além de ser um jogo de palavras, também é um jogo de ideia, que ele pega um conceito que já foi estabelecido no, no TREP e subverte esse conceito, é, trazendo um conceito novo, no caso dele, de família é, biológica, né, esposa, filho ou filha, muito massa. Move e digitei. Eu sempre pensei se até o primeiro Lá, lá, lá. Oh, sempre questionei se até o Essa música é Primeiro Lar, que foi um feat do meu grupo Moveni com o Gush MCs. Quando eu recebi o beat dessa música, eu me inspirei em uma melodia, sem pensar numa letra. Fiquei ali viajando naquela melodia. <SILENCIO> viajando nessa melodia. E quando eu escrevi a letra dessa melodia, eu não fiz com nenhum compromisso temático com nenhuma ideia central, ele foi totalmente emocional. Então eu classificaria esse tipo de refrão como refrão emocional, porque eu simplesmente senti uma inspiração e escrevi uma letra sem um ponto-chave, sem uma ideia central, de acordo com o meu sentimento. Vamos ao próximo exemplo. Ah, legal, massa. Né? Até, até tem muito sentido esse título que ele deu, esse título de refrão emocional, né? porque... A melodia, o cantar o né, o fazer melismas, tem muito a ver com, a, com aquela emoção que você literalmente não expressa com, com palavras, né? Então ele começa pela melodia e depois ele vai se preocupar com palavras, mas a melodia, né, a sensação veio é o primeiro. Pô, massa demais. afro foi Bota tá no beat yeah. Afro-haga, volta, volta yeah. Mano, essa conversa não diz nada pra mim O seu falatório não diz nada pra mim Todo esse ódio não diz nada pra mim Sua aparência não diz nada pra mim Mano, essa conversa não diz nada pra mim O seu falatório não diz nada pra mim Todo esse ódio não diz nada pra mim o não diz nada para mim. Não. O nome dessa música é nada para mim. E eu classifico esse tipo de refrão como refrão de termo fixo. Um refrão de termo fixo, você usa uma ideia central do verso e complementa ele com as outras palavras que você acha pertinente. Então no caso, o termo fixo ele pode estar no final, pode estar no começo do verso. No caso dessa música, o nada para mim está sempre no final. Então eu falo: mano, essa conversa não diz nada para mim." O seu falatório não diz nada pra mim Todo esse ódio não diz nada pra mim Sua aparência não diz nada pra mim Então tem as palavras que eu vou complementando Sempre com esse termo fixo no final Nada pra mim Vamos supor que o termo fixo fosse no começo É real É real Vou fazendo o meu som nesse instrumental Vou fazendo o meu flow e eu acho tá legal Vou fazendo o meu parceiro no instrumental que isso é real então é real vou fazendo o meu sonho eu sei que ele é real sacou é real então é isso você pode usar qualquer termo fixo e complementar com as palavras que você acha que tem a ver com essa ideia com essa mensagem que você tá querendo passar no seu som vamos ao próximo exemplo e último desse vídeo esse aí eu achei muito massa né, é, vocês viram até, até, até que eu fiz uma, uma dancinha e realmente eu não tinha visto o vídeo e bateu certinho então eu acho que é muito imprescindível para aquele que... para o pro, pro cara que gosta de fazer refrão, que se preocupa com refrão ter essa preocupação, não sei se ele tem essa preocupação ou se é uma coisa muito intuitiva e natural para ele, mas tipo assim é, eu vi o refrão e eu já saquei, cara, tipo assim, eu até até criei uma, uma coreografia assim porque eu saquei é, em um ouvida eu saquei o refrão e eu poderia repetir num show e acho isso foda é, e a ideia do termo fixo eu também acho muito legal, foi um, sem esse nome, né, que eu é a primeira vez que eu dei uma aula sobre refrão, que né? no curso eu ainda não preparei aula sobre refrão, mas eu já tenho as minhas concepções de refrões de há muito tempo e eu troquei essa ideia ao vivo com meus alunos no, no, no Discord, é que o termo fixo ele é muito eficiente quando o seu refrão é, é muito complexo. Aí pelo menos um ponto fixo ajuda a, o seu público a se achar. Né? É, eu compararia o termo fixo com um ponto de referência. Tipo assim, ah, você vai passar três pontos de gasolina, daí depois você vira à esquerda. Ou seja, tem três nada pra mim, tem quatro nada pra mim, depois vem a repetição. Por isso que eu até posso me guiar coreograficamente. Né? É, eu lembro que a gente tinha um refrão que era super complicado, super difícil, coisa de 10, 13 anos atrás, que a moda era chamar o, o, o rap que não era comprometido assim com ah, com uma história uma realidade concreta de underground e a moda era quanto mais difícil do público decorar quanto mais difíceis as palavras melhor mais inteligente ele se era e a gente tinha um refrão que ele era super complexo que era algo do tipo assim ó é, é a rua Escola sem professor, onde se entende o amor e a essência da dor, é a rua. Terror a todo vapor, temos o mesmo valor, temos o mesmo rancor, é a rua. Lâmina fria e cortante, identifica o inimigo que não está tão distante, a meu meu semelhante na luta nunca desista, resista a ponto de vista, terror semelhante é a rua. Então tipo, mano, não dá pra decorar um refrão desse. Mas o é a rua é o ponto fixo, é o ponto de encontro. De todos os ouvintes com você, então você tá no show lá. É a rua. É a escola. escola sem professora, onde se entende o amor e a essência da dor. É a rua. Terror a todo o vapor, temos o mesmo valor, temos o mesmo rancor. É a rua! mina frio e cortante, identifica o inimigo que não está tão distante. A noite meu semelhante na luta, nunca desista, resista, ponto de vista, terrorista e melhorei. É a rua Sacor? Então, tipo, eu sempre, quando eu estou escrevendo, seja refrão ou até a letra mesmo, eu sempre penso que tem que ter algum ponto que o público esteja comigo na música, senão fica uma coisa tão às vezes desestimulante quanto as pessoas que vão em shows muito chiques de música instrumental e não pode fazer barulho, não pode se manifestar porque oh, o músico está lá exibindo toda a sua capacidade. Não estou tirando a capacidade dele mas uma cultura de que o público tá lá só pra prestigiar e ficar quieto, e rap funciona porque o público tem que vir junto, tem que vir na sua tem que cantar com você, você tem que cantar ele pra ele cantar com você tô vendo aqui, ó, se estiver desfocado, eu não vou gravar de novo porque, porque vai perder a espontaneidade da da, da react vamos seguir aqui E apoia manhã Essa música se chama Digital Hagamuffin e eu chamo isso de um refrão chamada. O que é um refrão chamada? Você pode usar uma palavra simples, um termo simples, tipo vem, vem, vem ou yao yao, yao Isso é uma onomatopeia. Nossa palavra é difícil onomatopeia. Você também pode pegar onomatopeias e transformar em refrões. Então, por isso que eu chamo isso de refrão de chamada. Ou você usa um termo simples. No caso eu usei o buia buiaman, ah, yeah. é, digital ragamuffin. O buia buiaman, no caso é o meu meu Termo chamada nesse refrão. Bom, uma coisa que é importante entender é que o refrão ele tem uma repetição, né? Então, um refrão geralmente é feito por oito compassos e aí ele se repete do 1 ao 4. Então, tipo, vai do compasso 1 ao 4, ele termina um termo, aí depois vai do 5 ao 8 e termina outro termo. Então, tipo, de 4 em quatro ele faz uma repetição para que seja um refrão, para que seja facilmente reconhecido como um refrão. Quando eu fui do compasso 5 ao 8 nesse refrão, eu coloquei uns back vocais para dar uma sensação de crescimento para o ouvinte. Já que ele tem uma repetição constante do termo, eu resolvi preencher com esses back vocais para dar uma sensação de crescimento e não ficar enjoativo para o ouvinte. Bom, agora o que, que eu considero que seja importante, os ingredientes, para que a gente consiga fazer um refrão com impacto? Primeiramente, você tem que tentar fazer com que o refrão seja cantado por pessoas simples. Você tem que tentar imaginar a pessoa, sei lá, sua avó, sua tia, o seu pai, uma pessoa que não gosta do seu estilo você tem que tentar imaginar uma pessoa dessa cantando seu refrão então você precisa facilitar bastante nos termos para que você consiga fazer um refrão mais popular possível claro também você tem que casar com seu sentimento com a sua ideia não é que você tem que fazer refrão só pensando nos outros né você tem que fazer o refrão que você bota fé e tentar fazer com que mais gente cante esse refrão outro ingrediente importante para o refrão é a escolha das palavras. Quanto mais simples forem as palavras que você escolha, ou quanto mais simples sua pronúncia da palavra que você escolher, melhor para o ouvinte. Outra coisa importante do refrão é que o refrão é uma repetição. Então o refrão ele precisa ter uma repetição dentro de oito compassos. Então geralmente vai do 1 um ao 4, do 4 ao 8. Do 1 um ao 4, uma quantidade X de ideias, aí você depois repete esses, essas ideias do 4 ao 8, entendeu? Então o refrão ele precisa ter uma repetição para ficar claro que ele tem uma marcação diferenciada para que ele se distingua facilmente do verso. E isso também é um outro ingrediente importante, você precisa deixar muito claro a diferença entre o refrão e o verso. Então você pode fazer isso mudando a sua forma de cantar, mudando alguma característica ali do flow que você está fazendo e também na hora de arranjar o instrumental isso ajuda bastante. Bom, eu adoro compor, mas refrão eu acredito que eu gosto de fazer ainda mais. Não, Tanto o refrão para mim, quanto o refrão para outras pessoas. Aqui também às vezes eu atendo os artistas e dou umas ideias para eles de refrão. Ou às vezes eles pedem para fazer o refrão para eles, tá? me contrata para fazer o refrão. Mas refrão é uma coisa que eu acho muito importante para a música e eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha inspirado, tenha esclarecido ideias para que vocês consigam fazer o refrão de vocês, beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo da Escola do Flow, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem, curtam, comentem, deem sugestões de temas para o vídeo, e não esqueçam também de colar na descrição do vídeo para ver as referências desse vídeo, para ouvir o meu som e conhecer as minhas produções também. Até o próximo vídeo. Valeu. Muito obrigado. Mano, gostei muito. Aprendi muito aqui sobre refrão. É, achei muito massa. É, e sobre esse último refrão que ele falou, né? A chamada, a parada da onomatopeia. Né? Muito interessante que a onomatopeia é a figura de linguagem da vocalização de termos que não estão na nossa língua. Como assim? É quando a gente pega um barulho da natureza ou das máquinas e e, e coloca aquilo como se fosse na nossa língua portuguesa para nós, né? Para nós que falamos português, por exemplo, é, miau, né? O gato não fala miau, né? O gato faz aquele barulho, a gente é que interpreta como miau. É, o cachorro uau uau, né? Uh, Plactudum Plactudum Que é uma referência Ao que me parece A, a percussão, né? a batida da música uh, Tic-tac -tic Ainda é na hora e quarenta né? Tic-tac, o barulho do relógio Que não faz tic-tac Ratatatá -tac, O metrô vai passar Mas é isso aí é... Sigam Escola do flow Deixei o link na, na bio aqui na <risos> se tiver no Instagram, tá. É... Bom, deixa eu. Não, deixa eu... Volta a produção, volta. Aí o cara erra, é aí é a produção. Agora é eu que tenho que corrigir. Tudo eu. Bom, na descrição eu deixei o link pra você ser um, um VIP, um Privé no consultor de rima e receber mais conteúdo e conteúdo mais profundo pelo e-mail pelo whatsapp além de ficar sabendo sempre quando vai ter a próxima semana da jornada do mc se inscreve aí no consultor de rima acessa aí o site do seu canal trinca e se inscreva e ative o sininho lá no escola do flow e aqui no batalha central tamo junto consultor de, de rima Foi o cara que falou, né, o cara é foda, o cara deu uma puta aula que eu só fiquei assistindo na real, então...